Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nesta edição. Olerite, saiba o que pode ser descontado no salário do trabalhador. Vale transporte, despesas médicas, hospitalares, convênios no geral, necessitam da autorização prévia do trabalhador. Em Mato Grosso, mais de duas mil pessoas foram atendidas na Semana Nacional da Conciliação. O evento movimentou quase 9 milhões de reais. No estúdio, a juíza do TRT de Pernambuco, Roberta de Araújo, comenta sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. uma matéria para você, trabalhador, entender o olerite, o seu extrato de pagamento. Vamos explicar o que pode ser descontado e o que não pode. Confira! Aqui funciona o setor de recursos humanos, o RH de uma empresa de lojas espalhadas pelo país. São 70 funcionários. Parte dos documentos dos trabalhadores fica neste local, onde também é feita a emissão dos olerites, os extratos de pagamentos que os trabalhadores recebem todo mês. A gente faz as planilhas, faz a conferência, envia para o escritório de contabilidade, que faz uma segunda conferência e faz a apuração dos impostos e faz os informes junto ao governo. Quem tem carteira assinada sabe. No lerite o salário bruto é diferente do valor que se recebe. Vem com descontos. Agora a pergunta é, você sabe o que pode ser descontado do trabalhador? É, porque tem, umas, tem algumas coisas que constam lá no, no Lerite que a gente não, às vezes nem não sabe o que, que é. Eu acho que na minha opinião o que pode ser descontado é só o INSS. Isso mesmo, além do desconto em folha de pagamento do INSS e imposto de renda, tem outros descontos que o trabalhador precisa autorizar. É o caso do Vale Transporte, Vale Refeição, de Planos de Saúde Nessa empresa, eles seguem o que diz a lei. Tudo através de acordo trabalhista. O funcionário que ele optar pelo desconto do Vale Transporte. As empresas, ela têm um teto máximo de até 6% para fazer o desconto em folha. O INSS, ele é lei também através de índice, até um certo, valo, até um certo valor de salário é 7%, 9% e o teto máximo de 11%. Com relação aos benefícios, plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, refeição, entre outros, isso vai de acordo com, entre funcionários, empresa e às vezes sindicais. No âmbito geral, nós temos os descontos legais, que seriam o INSS, a Previdência Social, e o Imposto de Renda. Né? São os descontos legais. Os demais descontos têm que ter a prévia autorização do trabalhador, que são eles... Descontos de vale-refeição, vale-transporte, despesas médicas, hospitalares, convênios, no geral, necessitam da autorização prévia do trabalhador. E o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a empresa pode cobrar do trabalhador? Essa é uma dúvida muito comum. né? O trabalhador ele confunde, muitas vezes, FGTS com INSS. INSS é a Previdência. É que ele vai se utilizar ao final para se aposentar. Parte desconta do trabalhador e parte a empresa paga também para a Previdência Social. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, é uma obrigação patronal. Ele tem que recolher na conta vinculada do trabalhador 8% da sua remuneração. Para que serve o FGTS? Quando o trabalhador for desligado, sem justo motivo da empresa, ele pode sacar essa quantia de todo o período do contrato de trabalho dele. Com o Olerite sempre em mãos, vale a pena ficar atento. Todos os registros nele são importantes, porque mexem diretamente no bolso do trabalhador. Tem que ler o Olerite para ver o que vem descontado, né?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 Além das alterações na legislação, como a reforma trabalhista, as novidades tecnológicas interferem e até transformam os cenários do mercado de trabalho. Qual o impacto disso na vida do trabalhador? No próximo bloco, a juíza do TRT de Pernambuco, Roberta Corrêa de Araújo, fala sobre o assunto. A gente volta já!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 A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe!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 Olá, estamos vivenciando tempos de mudanças no mercado de trabalho. Tem impacto da tecnologia, da terceirização e até da precarização. Hoje nós vamos falar de tudo isso. Recebemos aqui no estúdio a juíza do trabalho em Pernambuco, Roberta Correia de Araújo, que também é doutora em Direito pela Universidade Federal em Pernambuco e coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Olinda. Doutora, muito obrigada pela presença, bem-vinda aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui. Doutora, a gente já começa com a pergunta principal. Qual a análise diante desse cenário atual do trabalho hoje no Brasil? Nós estamos vivendo em um momento de transição, um momento de grandes transformações. Né? São transformações é, que agem do próprio fenômeno da globalização, da revolução tecnológica, da crise do capitalismo e essas crises, elas sempre historicamente colocam em xeque o direito do trabalho, a sua relevância, a sua função, a sua importância. Então, nós estamos vivendo esse período de grandes transformações no mundo do trabalho e que tem impactado diretamente as relações de trabalho, a proteção do Estado ao trabalho, a missão e a função do Estado nesse aspecto e a justiça do trabalho também uso de tecnologias, né? hoje em dia é mais que complicado estar longe delas. Quais são as vantagens, mas também desvantagens para o trabalhador? É, é, do ponto de vista das vantagens, elas são inúmeras, porque elas representam é, a otimização da produção, elas representam a modernização. Elas, a, a tecnologia ela veio para ficar, esse é o fenômeno inevitável. O que não é inevitável? a ausência de qualquer tipo de parâmetros, de limite, de regulamentação do Estado para os impactos dessa automação na vida da sociedade e nas relações de trabalho. Nós vemos todo um movimento e uma preocupação com toda essa revolução tecnológica na esfera individual, com os crimes cibernéticos, com as questões que afetam a esfera individual, mas e o coletivo? Né? Onde está essa proteção do coletivo? Nós temos um impacto, sim, na vida do trabalhador, porque postos de trabalho começam a desaparecer porque isso é, fomenta aquilo que nós podemos chamar de tempos atípicos de trabalho, porque hoje o trabalhador ele pode ser acionado onde quer que ele esteja, em qualquer momento do dia, em qualquer local, ou seja, aquela ideia do trabalhador que vai na empresa, ele é demandado no seu trabalho naquela carga horária, e quando ele sai, ele se desconecta, isso perde um sentido nesse mundo tecnológico onde o trabalhador... Mesmo que ele esteja de férias, mesmo que ele esteja fora do país, ele pode ser chamado, ele pode ser acionado e ele pode realizar atividades por conta dessa facilidade né, que, que o mundo tecnológico passa a trazer. É uma nova dinâmica nas relações de trabalho. Mas também traz o desemprego também, doutora? Traz o desemprego porque ela tira postos de trabalho, né? então assim ela gera esse desemprego, ela lança. Né, uma, uma quantidade imensa de trabalhadores, sobretudo aqueles que têm uma menor qualificação né, em um campo de absoluta insegurança quanto à sua subsistência, quanto ao seu futuro. E isso, além de outros fatores, porque nós não podemos dissociar todas essas, essas mudanças do mundo do trabalho com a própria crise do sistema capitalista, porque todas as vezes que, historicamente, o, existem essas crises né? a, a proteção social do trabalho ela é colocada em xeque porque o trabalho é visto como um custo né? o trabalho as leis trabalhistas são vistas como instrumento de engessamento da economia e a modernização discurso da modernização ele sempre se pauta pela necessidade da retirada do Estado, da flexibilização de direitos, da desburoc desburocratização. Então, esse é um discurso que permeia também, aliado à revolução tecnológica, todas essas transformações que nós estamos vivendo e que, na verdade, é um discurso, é uma narrativa que tem como sobrenome a precarização social das relações de trabalho. No Brasil, muito comum, muitas pessoas para fugir do desemprego, ou para ter o, o seu tão sonhado é, plano de ter sua própria empresa, se torna microempreendedor. Quais os impactos disso hoje? São imensos. né? É, na verdade, uma das feições mais é, acentuadas dessa precarização está exatamente nessas formas é, de inseguras, instáveis, voláteis de inserção no mercado de trabalho. Então, esse incentivo, esse fomento a modalidade de contrato, como contrato a tempo parcial, é, contrato zero hora, contrato intermitente, eles passam a entrar na pauta do dia e aí mesmo que no momento em que o empregado está inserido neles, ele não esteja com a espada do desemprego que o atormenta, mas ele permanece com a angústia da insegurança do amanhã, porque o trabalho é a sua subsistência e ele está em, em contratos que são flexíveis, que são voláteis, que são temporários, que não geram segurança a longo prazo e que, portanto, sempre está desafiando ele a pensar como eu sobreviverei amanhã. né? E a, é, essa essa uberização né da economia, ou seja, aqueles que não conseguem sequer se enquadrar ou que optam por não se enquadrar nesses contratos precários, e que não encontram espaço no mercado do trabalho, eles terminam se tornando empreendedores de si mesmo. Né? E esse empreendedorismo que está posto, na verdade, ele apenas transfere para essas pessoas é o autogerenciamento, os riscos, os custos do seu trabalho. É, sem que haja qualquer tipo de proteção, a gente precisa é, compreender o que é realmente um empreendedor, um empresário e o que é alguém que transforma um, um bico, né, em uma fonte de renda ou que se coloca no mercado, é, como por exemplo diz que trabalhador o disse que trabalhador, ele é um empreendedor, né? aquele cidadão que usa uma moto para entregar alimentos ou o próprio motorista do Uber, nós podemos considerá-lo ou compará-lo a um grande empresário, a um médico e até mesmo a um microempresário porque ele, embora aparentemente ele tenha a ilusão da liberdade da gestão do seu trabalho, mas ele está absolutamente vinculado às exigências dos aplicativos, ao controle da qualidade do seu tempo, então, é uma forma de subordinação diferente daquela clássica que nós conhecemos, mas que está presente e são trabalhadores que estão absolutamente à margem de qualquer tipo de proteção social. Hoje nós estamos falando sobre o mercado de trabalho. Doutora, para encerrar a nossa participação, que análise é feita com relação à reforma trabalhista e existe alguma luz no fim do túnel? Olha, eu acredito que a reforma trabalhista, ela trouxe mudanças que foram importantes, que foram necessárias, é, mas acredito também que ela trouxe alguns obstáculos é, do ponto de vista econômico para que o trabalhador possa buscar em juízo é, reparação da violação dos seus direitos e além de outras outras regras de flexibilização que foram postas na Lei é, 13.467, que realmente elas representaram uma diminuição da proteção do Estado, uma flexibilização das relações de trabalho, é, esse, esse incentivo à negociação coletiva como fio condutor e legitimador de retirada de direitos, de flexibilização de direitos, ao mesmo tempo em que você enfraquece dentro do mesmo corpo legislativo as organizações sindicais que são as responsáveis por essas negociações no meio de um contexto de crise econômica, isso para nós parece um resultado previsto e esperado de mais flexibilização, de mais retirada de direitos. Então se há mudanças que foram necessárias Outras que eram importantes deixaram de entrar, deixaram de vir com uma preocupação com essas novas formas de organização de produção e de trabalho. Outras não precisariam ter vindo porque vieram é, para retirar direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores, porque vieram trazer maior insegurança nas relações de trabalho, legitimar é, formas vulneráveis de contratação como o contrato intermitente, então a reforma trabalhista ela é toda ruim, tudo foi ruim? Não, não foi ruim, existiam vários dispositivos que foram importantes, que foram necessários, mas aquilo que ela deixou de apreciar, deixou de incorporar para normatizar e aquilo que ela optou por centralizar como estabelecer ônus financeiro, altos, encargos financeiros para que o trabalhador venha a arcar-se porventura acionar o Poder Judiciário, limitações do ponto de vista é, das demandas que envolvem dano moral, responsabilidade do empregador e outros aspectos como esse. Jornal de 12 por 36, onde até mesmo o direito ao intervalo legitimamente pode ser suprimido e substituído por indenização, retira-se o direito... É, a pagamento em dobro de feriados, aqueles que trabalham nesse regime de escala. Ou seja, existe um conjunto de normas que foram extremamente desfavoráveis aos trabalhadores, que representaram efetivamente um retrocesso. As ações na Justiça do Trabalho caíram porque os trabalhadores deixaram de fazer aventuras na Justiça do Trabalho e não existe empiricamente nenhuma comprovação disso, né? A maior parte das demandas da Justiça do Trabalho, elas estavam centradas em verbas decisórias. A maior parte das demandas da Justiça do Trabalho eram julgadas procedentes. Significa, portanto, que as demandas aventureiras, que é claro que elas sempre existiram, mas elas não formam a maioria do, da, das ações que tramitam na Justiça do Trabalho. Ao contrário, elas são a menor parte dessas ações. E aí você utiliza essa ação como regra para trazer um obstáculo. Por que caiu? Porque o ônus, o risco para o empregado, ele se torna maior. As lesões aos direitos trabalhistas, elas não desapareceram, porque a lei não tem um condão de fazer desaparecer os comportamentos. A lei, infelizmente, ela não muda a sociedade da noite para o dia, e o fato dela apresentar-se dessa forma não muda as situações. Ainda que venha uma lei para dizer que quando o céu estiver... Claro, será noite quando tiver escuro, será dia. O céu escuro vai continuar sendo a noite e a, o sol vai continuar representando o dia. As leis, elas não são capazes de mudar as verdades. Elas, são, elas têm um condão de tentar transformar realidades, mas elas não mudam as verdades. Então, caíram as ações, caíram muito mais pelos obstáculos processuais do que pela realidade do dia a dia dos trabalhadores. Hoje nós conversamos com a juíza do trabalho em Pernambuco, Roberta Correia de Araújo, que é doutora em Direito pela Universidade Federal em Pernambuco, também é coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Olinda. Doutora, muito obrigada pela participação e por falar tão bem de um assunto tão atual como esse. Ah, que bom, eu agradeço e acho é, importantíssimo que a gente tenha esse momento de espaço de reflexão, que é uma reflexão que tem que ser trazida para toda a sociedade sobre esse momento tão delicado que nós estamos vivendo, onde nós precisamos realmente pensar em como nós vamos encontrar meios de preservar a dignidade da vida humana, a dignidade do trabalhador e, com isso, preservar o próprio equilíbrio do sistema. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube.